Então vamos fazer um corte bom pra você colocar lá e os caras achar que, que, que foi polêmico. Fala. Meu maior sonho, meu maior sonho, desde que eu casei com ela, é comer a irmã dela. Sério? Meu sonho, desde que eu casei com ela, meu maior sonho desde que eu casei com ela é comer a irmã dela. Sério. Desde que eu casei. Por quê, cara? Que ela é filha única. Aí pronto, vai ter um corte disso. Conta só isso: o sonho do Matheus Ceará é comer a irmã da mulher. Aí você vai é ver nossa, que cara babaca. É, que cara, meu Deus. Como falar. ela está com é. ele. Como tem gente que aguenta esse tipo de coisa. Nossa, e ela ficou com a cara. Eu falei, carai, será que ela não entendeu que foi piada? É, não, é a cena, é assim, né? Então, você ajudou. Eu fiquei assim, carai, será que ela não entendeu?